No Mãos à Obra de hoje, eu trouxe uma solução para esta parede muito grande, esta parede azul, que eu quis destacá-la, mas que precisa de uma solução de arrumação, estética, funcional. E o que é que eu trouxe, Carlos? Uma estante, esta parede toda. É uma solução económica, porque imagina se isto fosse de carpintaria... Ui, uh, se fosse carpintaria era uma fortuna. Uma fortuna, uma fortuna, uma fortuna. Portanto, encontrei aqui uma solução muito boa de uma estante que ocupa a parede toda, e económica e elegante. Isso. E agora eu vou explicar como é que isto okay, vai acontecer. Então, eu fui ao Leroy Merlin e fui buscar estes perfis metálicos, Sim. muito fininhos, brancos. Têm várias opções de encaixe, ou seja, vamos encaixar aqui umas peleias, ok Estas poleias podem ter 30 cm de profundidade, 28 20 cm, o que nós quisermos. Okay. Existem de várias dimensões. Podem estar aqui podem estar, ajude-me Carlos, <risos> mais em cima, mais em baixo, como nós quisermos. E é de fácil encaixe, ou seja, nós podemos pôr as prateleiras onde quisermos. Onde quisermos, portanto aqui Bom. vamos assentar as prateleiras, portanto é colocar os perfis nas dimensões que eu lhe vou indicar, okay. colocar as players e pousar as prateleiras, é só. E pode ocupar toda a, toda a parede. Toda a parede. Toda a parede, isso é que vai ser. Muitos furos. Então, mas e prateleiras é que vamos pôr aqui? As prateleiras metálicas, brancas. Por isso, é que eu pintei a parede de azul. Ah, que era okay. para destacar esta estante, ok? E ela vai ficar toda aqui uh, uh, na, na, na parede. Muito legal. Muito legal, eu... fininho, ferro. E eu... não ocupa espaço nesta sala. A uh, minha preocupa é a quantidade de fosco que eu vou ter que fazer nisto. Okay. Mas pronto. Mas foi fundamental ocupar toda a parede, Carlos. Porque vai ficar uma zona na zona de estar com a televisão e outra zona de aparador. Para a zona de jantar. Bem pensado, uh, isto para aplicar na, na parede, estes perfis já trazem toda a furação, ou seja, já vem pré-definido. Vamos aprumar isto certinho, depois o outro a seguir tem a ver com a partelha que escolheu, é? que pode a, ser de 30, 40. Exatamente. Sim. Portanto, é a seguir esse padrão. Perfil, perfil, perfil, perfil. Furar, depois Pronto. pôr as peleias e depois pôr as prateleiras. Está feito. Está feito. Vamos à obra? <risos> vamos à vamos à obra. obra. Uma dica lá para casa. Uh, mas já temos as paredes todas prontas e está quase acabado, e que é para não estar a sujar, o que é que nós vamos fazer? Como não temos aqui o aspirador à mão, Vamos usar um saco de plástico, uma fita de papel, pomos junto ao sítio onde vamos furar e o pó vai cair todo para dentro do saco. E assim não sejamos nada. <risos> Agora é isto vezes vinte e oito. Vinte e oito. Vamos embora. Between me and you There's no ocean between all the love If I'm telling the truth